E aí, guerreiros e guerreiras, soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo e hoje, né? A tão famigerada a Roleta X, que o pessoal tava aguardando aí depois da Roleta VIP, né? Aí a galera tava da expectativa da roleta X, que muitos imaginavam, né? Até então não tinha nada confirmado que viria a Shake vitoriosa, mas não veio. É, enfim. Mas veio aqui o kit titânio, né? Então vem que tem, vem, nem Vem que eu vou explicar para você também como é que essa bexiga funciona, se vale a pena, se não vale. E aí só deixa como é que é. Então vamos lá. Primeiro, né? Você tem que comprar as gemas vermelhas, é claro. Né? Qual que é a, a diferença? Primeiro ponto. Se você já tem o kit titânio, cara, não compensa você... Né, não precisa nem falar isso. Não compensa você é Tentar pegar nenhuma dessas, porque é uma VIP com skin, né? Sem os atributos, né? Até então, não sei se essas, se essas vitoriosas vão virar, vão dar para fazer o upgrade lá para ser VIP. Até então, não, não tem essa informação. Mas, se você já tem, cara, não, você não vai gastar mais caro para pegar, é mesmo, mais fácil, né? Não tem muita loja. Se você já tem, para que você vai pegar outra? A não sei que você queira pegar a copy, mas, né? Até você conseguir ganhar a cópia aqui, que com certeza vai ser muito difícil, tá? Aí temos os prêmios principais aqui, que é de dourado, e temos essas tanqueiras aqui, que a gente sabe, né? A nossa experiência diz que isso aqui vai cair toda hora, né? Isso aqui e esses prêmios da Caixa Misteriosa que é desse, devia ser a Caixa Podroski, né? Mas tá bom, a gente sabe que vai cair isso aqui toda hora, tá? Então vamos lá, como é que eu faço? Primeiro você vem aqui comprar gemas. A diferença dessas para roleta VIP é, as gemas é mais barata Então quando é mais barato, a gente fica com medo. Tô ficando com medo! Né? Se é mais barato, já dá um pouquinho de medo, né? Então, mas vamos lá, né? Vamos dar esse voto de confiança aí. Vou comprar aqui, cinquentinha, né? Vamos ver se a gente vai conseguir é, ganhar alguma coisa com 50. Comprei. Beleza, agora tem as gemas. Aí eu posso abrir uma por vez ou posso abrir 10 por vez, né? Claro. Né? É como se fosse tipo 10 no automático e, e roletando aqui no toquinho. Mais ou menos isso, pra você entender, o boneco gorduroso. Então vamos lá. É, e aí tem essa aqui que é tipo aquela a rodada da sorte lá, da roda fortuna. Né? Quando fica no 100% a barrinha, é mais ou menos isso. Só que aqui tem que completar 500 giros, né? Quando você abre as caixas, aleatoriamente esses pontos aqui vão subindo, né? Pode ganhar 5, 10, 2, enfim. Né? toda vez que você abre uma gema, você vai ganhando esses pontos aqui. Quando você completar 500, você vai ganhar um item permanente, aqui, tá? Aleatoriamente da loja. Bom, então, né? Nesse caso seria um, né? um pouquinho melhor, menos pior que a roleta VIP, mas vamos lá, vamos para de falar. Vem que vem. Vem neném, vamos abrir essa bexiga também. Tô ficando com medo. Será que vai vir de primeira? Não é possível, que a outras fazer isso. Lembrando pra vocês que ZP rápido faz, cai na hora, sem demora e sem complicação, é no nosso parceiro aqui e amigo Zé Loco ZP. Zé Loco Cash. Primeiro link na descrição. Nossa, só veio porcaria, né? Um, dois, três, quatro. Cinco capacetes. Né? Deve ser que eu sou cocudo. Não é possível, né? Mas vamos aceitar essa bexiga. Vamo, vamos abrir mais dez. Né? Mais dez. Ah, senhora, calma aí. Vamos ver onde eu tô, né? Onde é que eu tô, né? Tô em casa, mas tá bom. Vamos ver aqui, né? Colocar aqui. Nossa, senhora, tem que coletar no agulha. Vamos lá, então. Né? Aqui numa agulha vem mais fácil, né? Vamos lá. Eu então, já viu que abrir dez não dá muito bom. Então vamos abrir mais dez. Né? Tô ficando com medo. É boneco de hielo Tá vendo? Só vem as porcaria aí. Se eu ganhar uma granada aqui é muito Não, vou abrir uma vez mano. Vou abrir uma vez, que abrir de 10 assim e o coração não aguenta Vamos lá Vê que tem, destitivo cruz Mas tem já, caramba só porcaria, mané. Cadê, mané? Tô ficando com medo. É mistério, é segredo. Ah, não acredito, mané! Eu já tem M4, mas tá bom Não tem M4 nessa conta não Ah, moleque Ah, moleque, vem com o Zé Vem com o Zé que é premiado, meu parceiro Vem com o Zé, então já fica a dica aí, ó Gastei 21k, peguei o M4 Não é aquelas coisas de coisa, mas né? É o M4 Vamos lá, vem que tem Vem que tem mais Vamos lá. Vem que eu tô ficando Com medo Vamos copinho é a cop de gelo Pensou, mano, se vier uma copzinha aqui aí é pancante com 21k. Aí eu aí pela primeira vez na história, eu vou falar que vale a pena. Né? E aí Z8, será que você vai quebrar esse paradigma aí? Uhum. Só foi pra alegrar uma mesma ali. Uhum. Rapaziada pela nossa experiência, é melhor abrir de uma por uma, do que abrir de 10 em 10, né? Eu não sei, talvez a vez posso estar errado, né? Eu não sei. Uh, caramba, só vem colete, mano. colete mutante, pô. coloca um negócio, uns prêmios bons aí, né, meu? Coloca um óculos anti-fresh, né? Colocou o capa, colocava o um óculos, né? Que pelo menos dá pra usar na rank, pô. aí coloca colete mutante. Eu vou usar colete mutante aonde? Na ranking, fala pra mim. Você usando capa, capacete e colete normal já na ranking, os caras saem virados 70, maninho. Caraca, não vai vir mais nada, velho. Isso. Tem que tem. Vem, neném. tem que eu quero. Ah, copy também. Quantas fichas? Eu nem sei, mano. Tem a última, caramba, na última. Cadê? Tô ficando com. Já pessoa se eu ganhar na... na última, mano? Aí. Claro que, né? Acabou, acabou. Vamos lá. Então, ó, tá aqui, né? Ó, eu comprei 50, né? Ganhei 55 Roletagem da sorte aí, né? Aí que você completar 500. Eu consigo pegar qualquer outro item permanente aleatório. Né? Troca da loja. Aí, se você não ganhou nada, só ganhou essas. Essas. Essas perebências aqui, ó. Você pode. Cada um vale um. Ó. Esses itens podrom. Cada um vale um. né? Deixa eu ver quanto é que vale a M4. A ah, M4 vale 80, mané. Como assim? E 80. vale 80? Vou pensa muito não. A cópia, Aí é sacanado, ó, pra trocar ela é 220, e pra, e pra desmontar ela é 80, tem, tem, tem, tem coisa que não tá batendo aí, essa conta não tá batendo aí, Zeudi. Pô, pelo menos tem que ser 100, né, 110, né, Pelo menos metade, 50, 50, 50 pra vocês, 50 pra mim, É? pelo menos 110, aí eu sei, pô, aí eu ganho pra desmontar ela, eu fico com, com 80, e pra trocar ela, tem que pagar 200, what? Amaru, tá mano, Eu ia pegar a cópia, né? Mas tá bom, né? Fazer o que, né? De 8, de 8, né? Tá bom. Aí dá para você desmontar, né? Você vem aqui, ó, Você quiser, você desmonta tudo, fica bugado, não tá indo. Monta vai dar 12, né? Tem 12, cadê? 12 20 4 8 P2 46, 40, 44, 48, 50. 50 mais 80, né? Vai dar, vai dar 120 aí, mais ou menos. Aí não, pô. Aí não consigo pegar nada, não. Consigo transferir o meu negócio? Consigo transferir essa bexiga? Transferir, mano. É para o baú. Aqui. E o resto eu poderia desmontar. Né? Desmontar, não sei se isso junta, né? Mas isso aqui, ó. Mano, pra que eu quero isso? É de encantamento. Poção do transcendência Isso aqui é pra quem joga zumbi, né, velho? Cruz. Né? Pra que eu quero isso também, mano? Isso aí é pra nada. O Drosk. Ó, o capa ainda dá pra usar, né? Na rank. Desmontar, ó. Desmontar aqui aqui dá pra usar na rank, né? Mas o resto ali... Pouco, quanto Vou pensar se assim. vai valer a pena. Deixa eu ver. Aí lá na troca, quantas eu tenho? Ó? Tenho 32 desmontados. Então aí, se eu for roletando aqui, eu gastei 21k. Peguei um permanente, né? Já tô no lucro, né? Gastei só 21k, peguei um avip. Pô, oh, ó, oh, gastei 21, né? Pra pegar 50 unidades, né? Se colocar um pinzinho de 28, você vai ganhar 40 e pouco. Dá pra você abrir aí 80, mais ou menos 80 gemas, né? E tentar sorte, né? Então é isso, vale a pena? Cara, dá pra tentar, né? Tá menos pior que a roleta VIP, né? Então dá pra tentar, você tem alguma uma porcentagem de chance aí, mesmo que seja pequena, né? Eu consegui pegar a M4, boneco, cadê? Aqui, ó, pancante. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, comenta aqui, soldado, eu roletei, peguei a copy, peguei a crook, peguei, soldado, eu não roletei, não vou roletar, urubu, tô nem aí, tá, você que tá pretendendo comprar, se você acha que vale a pena, não, rapaziada, tenta arriscar aí, eu acho que um pinzinho de 14k, 9k, dá pra fazer uma gracinha aí, né, você vê que tá, pelo menos, tá acessível, né, vamos dizer assim, tá acessível, você consegue comprar, se você colocar um pinzinho de 9K, você consegue aí comprar né, 30 unidades e, e arriscar. Então, um pinzinho de 9K, você consegue arriscar tranquilo, tá? Se for na primeira compra do mês, né? Você vai ganhar a porcentagem lá, vai, vai ficar com mais ou menos isso aqui. Então, dá pra arriscar aí um pinzinho de 9K e tentar a sorte, pegar uma granada, alguma coisinha aí, né? Então, é isso. Tá bom? Comenta aqui se você pegou ou não. E lembre-se, você for comprar zp, zp rápido, fácil, cada hora, sem demora, sem complicação, o link tá aqui na descrição, nosso parceiro e amigo Zé é Loco, Zé LocoZP. Uhum! Tô ficando com medo. É boneco de hielo.